clamei a Deus a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não sensava, a minha alma recusava ser consolada, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. sustentasse os meus olhos, acordado estou tão perturbado que não posso falar considerava os dias da antiguidade os anos dos tempos antigo de noite chamei a lembrança o meu cântico meditei o meu coração e meu espírito esquadrinhou rejeitará o senhor para sempre e não tornará a ser favorável cessou para sempre a sua dignidade Acabou-se e já promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei as tuas maravilhas da antiguidade meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos o teu caminho ó deus está no santuário quem é deus tão grande como o nosso deus tu é deus que fazes maravilha tu fizeste notória a tua força entre os povos com teu braço remiste o teu povo os filhos de jacó e de josé as águas te viram ó deus as águas te viram e tremeram o abismo também se abalaram as nuvens lançaram água o céu deram um som as tuas frechas correram de uma para a outra parte a voz do teu trovão estava no céu os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, o teu caminho é no mar e as tuas veredas nas águas grandes, o teu passo não são conhecidos, guiaste o teu povo como a um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém.